Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Um ano atrás, aproximadamente, uma pessoa veio, uma menina veio participar do curso comigo aqui. Ela tinha 19 anos, 18, 19 anos, tinha recém feito 19 anos, muito nova. E ela tinha perdido o pai não fazia um ano. E ela era muito, ela eu, e ela era muito ligada no pai. Ela, né, isso geralmente acontece, o homem é muito ligado à filha. Né? E aí ela veio com uma... Uma, uma queixa veio né, falando algumas coisas e ela dizia assim que meu pai fala muito Afonso, mais vale a pena se arrepender de ter feito do que se arrepender de não ter feito e ela usava isso como uma ferramenta e ela se sentia fraca por isso porque tinham coisas que ela tentava fazer e não conseguia gente então já ah, mais vale a pena né, fazer do que dele ela tentava e não ia e isso estava atrapalhando demais a vida dela tava... Além da falta do pai, estava confusa. Mas essa frase pegava demais ela. Daí eu comecei a conversar com ela e eu disse assim, mas é, fulana, me diga uma coisa. Se você faz e, e deu errado, você se arrepende de ter feito. Né? Deu errado? Agora, se você não faz, você não teria se arrependido. Então, tanto faz. Se você faz e se arrepende. Se você não faz e não se arrepende, é melhor. Agora, se você faz e dá certo, beleza. Se você não faz e, e, né, e não dá certo. Então, não importa, essa frase ainda ela não tem, ela, ela tem uma impressão de ser verdadeira, mas não é, ela é falsa. Porque de, das mesmas, das, de qualquer uma dessas duas maneiras, você pode se arrepender. Você pode se arrepender de ter feito e pode se arrepender de não ter feito. Então não adianta ficar pensando assim. E aí, como é que faz? Faça aquilo que você pensa que é o correto, aquilo que te dá prazer. Aquilo que vai te trazer é, resultado. Né? O prazer não significa fazer bagunça, gastar dinheiro à tua. As pessoas confundem isso. Aquilo que vai te trazer satisfação, a melhor palavra é essa. Não aquela que te dá prazer, mas aquela que vai te trazer satisfação. Algumas pessoas se satisfazem sendo felizes, brincando, gastando dinheiro, indo no parque, no hoje, pra praia, né? viver a vida. Outros se satisfazem juntando dinheiro. Vai morrer rico, mas ele vai ficar feliz, né? vai morrer rico, cheio do dinheiro. Então Tem que começar a avaliar isso. O mais importante é seja quem você é, siga o caminho do seu coração. Seguir o caminho do coração não é fácil. Porque tem toda a sociedade, tem todas as coisas que estão aí em volta da gente, que querem que a gente siga um caminho, eu tenho que ter uma boa profissão, eu tenho que ser bem-sucedido, né? O cara que é um andarilho diz, oh, o cara é um andarilho. Mas são pessoas mais felizes que existem, né? O verdadeiro andarilho. E eu quero falar a respeito aqui de uma fábula. A fábula da raposa e a uva. Então uma raposa estava andando por um parreirão e viu assim uvas lindas, maravilhosas, maduras, prontas para serem apreciadas. E a roposa tenta pular e tenta pegar e tenta pegar e tenta pegar e não consegue. Daí ela diz assim, não adianta, estavam verdes mesmo, não quero. Quantas coisas na vida você está abandonando? E você dá uma desculpa? Abandonando não, você adotou uma outra postura, né? você não conseguia pegar, eu tinha duas, duas alternativas. Né? Não consigo, não consigo, tem duas alternativas. Vai tentando até conseguir ou simplesmente deixa de lado. Às vezes o molho é mais caro que o peixe. Então, as duas alternativas são simplesmente decisões. Cada uma delas vai trazer um resultado. Uma delas, se você tentar, tentar, tentar, tentar, vai conseguir pegar as uvas. A outra, se você for embora logo, você não vai ter as uvas. Mas vai, não vai sofrer tentando pegar. Entende? Então, não existe essa questão do certo e errado. Agora, pague as consequências, né? Qualquer uma das duas, das duas opções vai ter uma consequência. E muitas pessoas dizem assim, não, é, é, é muito feio você ter tentado e não conseguiu ir embora. Onde já seguiu, se viu se você ficar tentando? Outras pessoas vão dizer assim, nossa, que burro, ficou lá tantas horas juntando, tentando pegar e para que tanto sofrimento? Então, qualquer decisão que você tome, as pessoas em volta, as outras pessoas vão te criticar. Umas vão dizer assim, Pá, parabéns! Vou dizer, puta, é isso, eu nunca faria isso, é isso aí, beleza? Então, comece a ser você, comece a parar de cobrar você daquilo que é certo ou é errado. Faça aquilo que você acredita que vai te deixar mais satisfeito. Esse é o caminho para a sua libertação, para a sua felicidade e você ser quem você quer ser. A vida é curta, vai morrer todo mundo, cara. você também vai morrer. Se você tentar ficar acertando, eu graças a Deus e ao meu conhecimento, né? Tenho mais de 60 anos, consegui encontrar agora, depois dos 60. Tem gente que nunca vai encontrar. E tem gente que, né, meus filhos, se eles seguirem meus passos, vão ser felizes com 20 e poucos anos. Beleza? Vai frente, acesse o questionário que eu tenho lá, que vai te ajudar pra caramba a encontrar quem você é. Tem mais de 200 perguntas, mas vai te ajudar pra caramba! Grande abraço, um beijo no coração, tchau, até a próxima.